Entre os treinadores da nova geração, tem um que merece um destaque especial. Todo lado de Diego Pena, treinador que fez história em 2017, se tornando o primeiro técnico da região sul a se tornar campeão brasileiro. Em 2018, este mesmo técnico, comandando a equipe infantil do Curitibano, foi o primeiro a ganhar o Campeonato Brasileiro de inverno. Ou seja, são dois títulos nacionais para o Diego, que hoje aqui... Vai contar um pouquinho para nós, exatamente. Primeiro, da onde é que vem essa origem dele como técnico? Se ele foi atleta de natação? Conta um pouquinho, quem é o Diego? Bom, Coach, é, nasci em Suzano, São Paulo. Grande é. centro de natação de Suzano. Exato. Tem, sempre tem nadador lá, graças a Deus. E técnicos, né? E técnicos também. É, nadei lá dos 10 aos 20 anos, representando a cidade nesses chegando aos 20 ali próximo eu tornei auxiliar técnico lá e e o, aconteceu um, um problema pessoal com o técnico principal e eu acabei assumindo a equipe no na metade de 2010. Que categoria? Todas. Olha. De infantil a uma, sênior. você é jovem com 2010. Não? Quantos anos você tinha? Tinha... Eu sou de 87, tinha 23. Uau! 23 anos você já estava com a equipe toda de Suzana? equipe principal de Suzana. E aí fiquei ali por dois anos e meio como técnico principal, até o final de 2012. E aí como é que você foi parar em Curitiba? Aí no final ali estava bem complicado, né? Prefeitura, estava é... com o salário atrasado, então estava meio desesperado, estava com um casamento marcado naquele ano. O trabalho estava tava bom, tinha. Em 2012, medalhista de brasileiro ali, okay. infantil, no juvenil, uhum. no júnior. E aí, para Curitiba, no final do ano, eu comecei a mandar currículo. E aí, eu mandei um currículo para o Curitibano, que tinha convidado dois atletas meus. E aí, eles estavam precisando de alguém para trabalhar no PETIS ali com a preparação física. Você chegou como técnico do PETIS, então? Como a, petis. Aliás, eu, eu tive numa clínica, eu dei uma clínica no Curitibano, eu acho que você era técnico do PETIS nessa época. Era, ainda era. Com o 2013 e 2014. E com preparação física da equipe inteira. Bom, aí você é alçado à categoria infantil, tem a oportunidade e aí sai aquele título brasileiro de 2017, né? É. E aquele título foi uma coisa, assim, realmente histórica, porque eu tenho uma coisa muito legal daquele título, que foi uma foto que a Mari me mandou dos meninos mirins, né? E aqueles mirins depois já campeões brasileiros no infantil. E a própria Mari, inclusive, foi a Porto Alegre como tu auxiliar. Aquilo teve um contexto muito interessante. Não? Ah, é muito legal a história ali. Quando eu cheguei quando eu cheguei em Curitiba, eles eram mirin, mirin 1, essa esse pessoal. E aí eu acabei trabalhando com eles no PETIS 1 e aí subi para o infantil. Então o PETIS 2 não trabalhou comigo. E aí eles voltam para mim no infantil. E a Mari sempre como meu auxiliar, que é o meu braço direito. E faz um trabalho espetacular ali no meio. Não teve campeonato brasileiro de inverno em 2017. Isso. Então você tinha um Petis 2. Aquele era o teu segundo ano como técnico infantil, confere. Era o terceiro. Terceiro? O terceiro ano. Como infantil, técnico infantil. Isso. Então você tinha uma garotada que subiu do Petis 2 e a garotada que era do Infantil 1. Um. Ah. Quando você chegou em Porto Alegre, você sabia que você tinha condição de ser campeão? Sabia. sabia. Olha que legal. Eu confessando, eu sabia porque... Era o Corinthians, era o grande adversário, talvez, né? Isso. O Corinthians era a equipe mais forte e até o Centro Olímpico acabou surpreendendo muita foi, gente. Foi, né? O Centro Olímpico era foi a equipe da qualidade, né? Que foi realmente... Que acabou ganhando até a categoria Infantil 1. É né? mas Então você tinha consciência de que poderia ter sido campeão naquele ano? Sim, eu sabia que a gente tinha uma chance, uma chance grande, pelo volume de, de atletas e pelo, pelo equilíbrio da equipe. Era uma equipe forte, que tinha os seus destaques, mas ela, ela era muito equilibrada. Bom, aí, no ano seguinte, você perde aquele que talvez fosse, vamos dizer assim, o grupo mais forte, né? Porque o teu Infantil 2 era mais forte que o Infantil 1. Um. Mas você mesmo assim, você vai para o Campeonato Brasileiro de inverno, que é em piscina curta, e você ganha. É, esse esse eu achei que a gente tinha chance também. Não tanta quanto na outra. Mas como se fosse uma coisa que herdou do Infantil 2 para o Infantil 1 um de 2017, aquela confiança. E eles pegando isso, passando para o Infantil 1 um do ano seguinte. Passando essa confiança, como eles mais velhos, Infantil 2, passando essa confiança. Pensa o Infantil que sobe em 2018 ali. Mas não pensa que eu vim aqui só para te elogiar não, é. porque no final do ano, no Brasileiro de Verão de 2018, foi horrível. Foi. A equipe teve uma em oitavo. O que aconteceu com o Infantil? Bom, é, a gente veio trabalhando bem, até novembro, inclusive a gente teve um, em outubro, o Brasileiro foi em novembro. Em outubro a gente teve um estadual lá no Santa Mônica. O pessoal nadou super bem, a gente estava em evolução, estava iniciando o descanso ali, então eles nadaram muito bem. E aí, no mês seguinte, faltando uma semana, duas semanas, começaram os atletas a ficar doentes. Doentes, vários, um atrás do outro. Uma e... virose! Foi, e um atrás do outro. Nós chegamos na véspera do brasileiro para viajar com 10 atletas doentes. E aí, durante o brasileiro, aumentou ainda, então nós voltamos com 15 doentes. Então. É uma coisa que acontece, acontece, acontece, acontece é. mas infelizmente foi com a gente ali de primeiro para oitavo, quem olha de fora é uma coisa, resultado péssimo, é. e é mesmo, mas teve infelizmente esse contratempo aí. Porque assim, da mesma forma que eu me sinto uh, extremamente à vontade para elogiar, eu, eu critico, porque a crítica ela, ela é baseada em fatos, e era uma equipe forte, era uma equipe que balizada, ela, ela tinha que ter tido o um melhor resultado, ela fica em oitavo lugar, uhum. então é, é algo que realmente deve ter surpreendido a todos, porque foi um resultado que ficou bem abaixo do, do esperado. Agora, como é para montar uma equipe campeã brasileira, e ainda mais na categoria infantil, é... a galera do Curitiba treina muito? Treina bastante, treina bastante. Treina é muito, muito treina adequado, treino correto, Sim, treino... Infantil, você é... diz... Ah, eu acho que não treino muito, grupo, não. O meu grupo. grupo treina bem. Eu, eu foco muito em qualidade. Ok. Não em volume. Ok. O volume, para mim, é o, é o de menos. A gurizada do infantil já dobra? Não dobra. Então não, são seis sessões semanais? Seis sessões. Segunda, sábado. Eu cheguei a colocar madrugada, um período. Mas eu imagino, cheguei imediatamente. Eu, eu imagino acordar em Curitiba às quatro da manhã. Deve ser um negócio realmente espetacular, Nossa, deve ser um, negócio um garoto de 12, 13 anos de idade, deve ser lindo. Deve lindo. ser com muita alegria. Eu imagino, eu imagino. Mas... E aquela piscina do Curitibano, que embora seja coberta, ali faz calor no verão e frio no inverno. Exatamente, ela, é... <risos> ela comporta o um clima de fora, então quando tá frio, tá frio dentro, quando tá calor é geral. Você, você, porque eu tenho certeza que você deve ter alguns treinadores que você usa como referência, alguns treinadores que você usa como, como, como programa, que te guiam, né? Mas você, o teu objetivo é, é, é especificidade ou você ainda vê os atletas infantis ainda como atletas em desenvolvimento? Como é que você programa, por exemplo, os teus atletas durante a temporada? Não, eu vejo como um atletas em desenvolvimento, com certeza. É... Eu trabalho muito medley com eles. Olha que legal. Não acho que ninguém, no infantil, tenha que ter. Você nada peito, você nada. no perfeito, estilo perfeito. específico. Não concordo. É o forma que eu trabalho. Séries de perna, atleta infantil tem que bater perna. Não então certeza. muito medley, muita perna. E aí a gente vai encaixando o outro e tem que nadar tudo. Ah, a voz livre, tudo bem. Nada espirta livre, nada é 1500. Então é um trabalho desenvolvendo mesmo o atleta para que ele te tenha um leque maior de provas e possa nadar a prova que ele quiser lá no futuro. Existe uma certa dificuldade no curitibano na passagem do petisco infantil, você perde muito atleta? Não, não perdemos muitos atletas não. Só perdemos às vezes, mas é pouco, muito pouco. Porque a base do curitibano, eu acho que é uma base muito boa, né? Não só a as escolinhas, mas o menino petis, pois já são vários anos que eu tenho acompanhado aí. Raramente, isso é muito esporadicamente, que o Grêmio Náutico União acaba ganhando uma só categoria, e é só uma, mas a tendência muito frequente desses anos, dos últimos anos aí, uma, são várias e várias gerações uh, vencedoras nas categorias menores. Então você recebe, deve receber uma quantidade grande de atletas todos os anos. Sim. Tem, tem cada ano tem aumentado mais. As escolinhas, graças a Deus, estão sempre cheias. A gente tem tentado até conectar mais essa escolinha com a equipe, cada vez mais, utilizando agora até os atletas mais velhos para mostrar ser algum, algum ser muito bom. fundamento lá. Fernando Arguejo tem feito isso, muito bom. Alessandra Marciolo tem feito isso. Então a gente está tentando incentivar essa galera da escolinha para que continue vindo, a quantidade continue vindo para gente fazer a qualidade. Né? Então, aí você nesse, nesses anos eu também vi que teve alguns campeonatos uh, de categorias maiores que você também foi para ajudar a equipe. Isso. Como é como é que funciona essa, esse sistema dos treinadores do clube? Que muitas vezes vão para competições de categorias maiores. É, eu acho que eu acho que é importante para a experiência, né? Porque um dia você pode estar tá assumindo, porque a tendência é você estar tá subindo de categoria conforme você vem fazendo um bom trabalho. Então, acho que ali a gente visa, e o pessoal de cima ali, os coordenadores concordam com isso, de estar tá dando essa oportunidade para todo mundo estar tá conhecendo uma coisa ou outra, principalmente nas equipes mais velhas, para você poder se desenvolver lá na frente. Uh -huh. né? desde o final do ano passado, você recebeu uma responsabilidade de trabalhar com o Estado Sal, que é com quem você já tinha trabalhado né na, na categoria infantil. E aí, passado dois anos, né? você se reencontrar com este nadador. O que mudou do saldo 2017 para o saldo 2019-2020? Além do tamanho, mudou. A alegria continua a mesma. Né? É... Mas ele ele tá com uma responsabilidade dentro dele um pouco maior. Ele se colocou um pouco mais de peso, algumas responsabilidades que, na minha opinião, não precisava. E eu acho que é isso que mudou nele em si. Estamos é, tentando trabalhar essa parte, deixar ele mais leve quanto a isso, continuar treinando forte, continuar curtindo as competições e eu acho que é isso que mudou nele, mas no geral ele continua o mesmo saldo com garra, com vontade, com aquela alegria de sempre. Sabe que tem uma, uma coisa interessante que ah... Eu não vou lembrar o ano, mas ele, ele, ele vai ser Petis 2 ou Petis 1, quando eu estive em Curitiba, em 2014? 2014 e aí nós uh, fizemos, teve a clínica do coach que nós fizemos, né, e a último treinamento, a última sessão do Miri Petis, nós fizemos numa piscina que não era a piscina normal, era uma piscina do lado ali, né, dentro do parque aquático, que terminou todo o trabalho. E aí eu não me lembro se foi você ou foi ele mesmo, o próprio Saldo, que me chamou que queria me mostrar ele nadando. Então, tipo, pô, nós estamos falando de um garoto de 12 anos de idade, né, que acabou a clínica, mas ele, ele é, aquele cara que, é aquele cara que queria mais. E ver passaram assim, seis anos, ele provavelmente não deve se lembrar disso, mas eu me lembro, porque essas coisas são detalhes que fazem a diferença. E não é que aquele garoto acabou se tornando um grande destaque, né. Então, tipo, ele sempre teve esse perfil um pouco mais, eu quero mais, eu quero fazer, né. Sempre teve. E tenho certeza que foi ele que te chamou. É. Se fosse eu lembraria. Foi ele que te chamou e deve ter pedido para você dar uma olhadinha assim. Eu acho, que, eu acho que essas coisas são interessantes, sabe por quê? Porque passam-se os anos e, e coisas como essa acabam sendo marcantes. Principalmente porque você está falando de um garoto, um jovem atleta, que acaba se tornando um grande destaque, consegue grandes resultados. Né? E, e, na minha opinião, não é por acaso. Tem um motivo, tem uma determinação, tem uma, uma vontade aí. Aí agora, nós estamos num ano olímpico, né? Eu acho que a responsabilidade é maior para todo mundo. Eu até tenho uma tese, você não precisa ser olímpico para pensar olímpico, né? A atitude olímpica, ela nasce antes de você se tornar olímpico. É, e ele tem, hoje, o um saldo, ele está ele no mínimo a 5 segundos ou 4 segundos dos maiores adversários dele no Brasil, você imagina que desafio. Né? Então, é um segundo por 50 metros. Evidentemente que é um garoto com uma idade menor, uma idade em formação, quer dizer, uma tendência de melhora muito maior. Mas a distância não é pequena. É, mas mesmo assim, é, a gente trabalha para fazer o melhor. Até porque ele foi finalista de troféu no ano passado. Então, se você tá na, entrou na final, você está entre os oito. Entre os outros, você tem uma chance. Né? E eu te pergunto... Até quando vai essa chance? Você já consegue mensurar que tipo de trabalho você tem? Que tipo de projeção? Qual é o tempo que você está na busca? O que, que realmente está no radar para o Saldo fazer nessa seletiva olímpica? Bom, a gente está, antes de mais nada, trabalhando duro. Eu acho que é o que mais importa agora. Trabalhando duro e, que nem você disse, ele foi finalista ano passado. O objetivo é ser finalista agora de novo, para que a gente tenha uma chance. E nós temos uma chance porque ainda não aconteceu. Então, Perfeito. Estão buscando isso. E. Cara, eu acho que aí é para cima. Ele nadará menos provas do que nadou, por exemplo, no troféu do ano passado. Nadará menos provas, com É porque agora é mais específico, os objetivos são maiores. Né? Nós estamos falando só de final só uma chance. Tem que pensar de uma forma mais. De mais qualidade. nem né? você disse, né? Para ser Olímpico, tem que começar a pensar como Olímpico. Então, o pensamento é focar em algumas provas. E vendo no que dá, mas esse vendo no que dá é consciente, está sendo trabalhado todos os dias, a gente está em busca, tem essa chance agora, se não, se não, for, se não for concluída agora, teremos outras chances né, lá na frente, não sei se comigo, não sei se em outro lugar, mas nós vamos trabalhar muito duro, vamos continuar trabalhando muito duro, para chegar e conseguir isso aí. Tem uma coisa que me chama a atenção, de que quando eu estive no Curitibano, você por um tempo trabalhou com o auxiliar técnico do Valdi. Sim. Né? E já naquela época você já combinava as categorias menores com o cargo da comissão técnica principal. E agora, no caso do Salvos, como é que você está fazendo? Qual a responsabilidade do infantil e tendo que dar treino para ele? Você colocou em diferentes horários? Como é que você fez isso? Bom, o trabalho é trabalho dobrado. Graças a Deus, sempre mais trabalho é bom. E eu já trabalhava como auxiliar da, da velocidade, assim que o Valde saiu, eu passei como auxiliar do Christian, da velocidade. Ah, perfeito. Então você já fica na borda? Então eu assim? já ficava na borda perfeito. já no horário, perfeito. aí ele só entrou nesse horário, agora eu não fico mais como auxiliar. Né? Perfeito, perfeito. Mas se precisar, vou ali. É. Não, o, o grupo do Curitiba é um grupo muito qualificado, é um grupo de bons resultados, e, e, eu, e eu me lembro que como você já era, já vivenciava o trabalho com a equipe do Valde eu, eu me lembrar que você ficava na borda. Mas é porque, até como a responsabilidade de ser técnico infantil, até porque a demanda deve ser enorme, né? Para os pais, agonizada. E eu acho que tem que ser mesmo, né? O técnico infantil é técnico infantil, tem que estar atento a isso tudo. Tem uma parte final que eu, que eu faço sempre, que é uma coisa muito rápida. Você tem duas palavras, você tem que escolher uma, né? Eu espero que você seja rápido nesse gatilho aqui. Vamos lá. Vamos lá, eu chamo de eliminatório final e... Eu vou perguntar inicialmente... Suzano, Curitiba. Curitiba. Fundo ou velocidade? Fundo. Curto ou longa? Longa. O Diego nadador ou o Diego treinador? Treinador dez vezes. O Nadador deixou a desejar, foi? Foi bastante. Eu treinava bem, mas. Agora, a agora essa pergunta é bem específica, né? Porque é o que você vivencia hoje, né? O Diego é melhor técnico de um atleta ou melhor técnico de um grupo? que eu vou descobrir isso. Olha que resposta boa. Sensacional. E a última. O Diego, uma palavra. Hum... Gratidão. Sensacional. Boa sorte, sucesso. Desejo a você uh, mais títulos com a equipe do Curitibano. Sucesso com o saldo e que você seja muito feliz. Tá Valeu, bom? Amor. Obrigado pela oportunidade.